Opa! Finalmente chegou o dia da tão falada paralisação, né? Vou ligar aqui meu aplicativo e aproveitar essas dinâmicas que, ó, estralando. Já que a maioria dos idiotas estão com os aplicativos desligados. Pois é, meu amigo. Infelizmente, esse vai ser o pensamento da grande maioria dos motoristas de aplicativos em dias combinados de paralisação. E não adianta você me dizer ao contrário desde 2017, ano que eu comecei a trabalhar com motorista de aplicativo, vejo sempre a mesma conversa. Ganhos baixos, custos altos, sindicatos que se dizem a favor de motoristas influenciam essas paralisações e fazem os motoristas desligarem seus aplicativos para ver se as empresas escutam suas reivindicações. Na qual eu vou ser sincero com você. Eu, eu mesmo, apoiei muitos ficava ali com o meu aplicativo desligado e no final não dava em nada porque afinal grande parte dos motoristas aderem a essas paralisações mas a outra parte se beneficiam da grande oferta de corridas que tem nesses dias com aqueles dinâmicos estralando o que acaba nem fazendo cócega no faturamento dos aplicativos então eles cagam e ano para você que fica offline Fazendo você perder um dia de trabalho manipulado pela falsa ilusão de melhoria que uma paralisação poderia beneficiar. Só que meu amigo ou minha amiga, isso nunca vai melhorar em nada. Sabe por quê? Porque sempre vai ter mais da metade que está pouco se só pensando no seu próprio umbigo. Parece que vivem só numa bolha ali, só dela, e não percebem que cada dia mais os seus ganhos, o seu tempo e sua qualidade de vida está diminuindo e não acorda para a realidade. Na minha opinião sincera, nenhuma paralisação vai dar certo neste meio de motoristas autônomos, porque em sua grande maioria são pessoas que trabalham para complementar a renda, então não se importam nem um pouco com a classe geral de motoristas e as condições de trabalho. Só querem levantar aquela graninha para pagar as contas e pronto. Paralisações de nosso meio só valem para pessoas ou empresas que querem ganhar as custas dos outros. Mas então, quem ganha com essas paralisações? Motoristas que se aproveitam das dinâmicas que ganham muito mais do que dias normais, ou sindicatos ou influenciadores que com número de iludidos se beneficiam futuramente colocando pessoas para mamar na teta do governo, aumentando ali a sua influência entre os motoristas e a classe em geral. Essa é a verdade nua e crua. Eu sinceramente adoraria ver essas paralisações darem certo, motoristas combinarem de ficar offline em determinada data e de fato ninguém rodar. Ver finalmente a Uber ouvir os seus parceiros e reajustarem as tarifas que já estão defasadas há anos. Mostrar para os aplicativos que somos motoristas autônomos, mas somos unidos igual motoqueiros metroviários e qualquer outra classe que se juntam, resolvem qualquer tipo de problema. Mas eu sei que isso, infelizmente, não irá acontecer. Bom, para os que irão aderir à paralisação, respeito de coração e desejo boa sorte. Já os que irão trabalhar normalmente, se cuidem e bons ganhos. Vou ser sincero, é com muito pesar que eu faço esse vídeo, pois me pediram muito para falar dessas paralisações, queriam muito que eu chegasse aqui e falasse, pô, dia 29 agora, todo mundo offline, vamos fazer a Uber, se cagar para gente, vamos fazer, vamos realmente melhorar os aplicativos. Mas eu sei que isso não irá dar certo. Já são praticamente 5 anos que eu vejo sempre a mesma ladainha. Combina, motoristas ficam offline, outra metade, trabalha normalmente, não adianta de nada, os aplicativos não nos ouvem, nenhum motorista se beneficia, somente os sindicatos que juntam cada dia mais pessoas que ali tentam lutar a favor dos motoristas, somente isso. Então, essa é a minha opinião sincera, eu espero que vocês respeitem, assim como respeito as opiniões que vocês vão colocar aqui nos comentários. E é isso, não tenho mais nada a dizer. Até a próxima, falou, tchau.